Alzheimer, eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Alzheimer é uma doença que apaga lentamente suas memórias. Ela não tem cura, mas tem tratamento. Não esqueça, 21 de setembro, dia mundial da conscientização sobre Alzheimer. Amarre uma fitinha no dedo e entre com a gente nesse movimento. Hum? abraço. Associação Brasileira de Alzheimer. Eu não esqueço.